Vale a pena pra caramba Mas você Com acha isso... que tem, eu acho que tem assim Mas eu quero fazer uma pergunta de uma forma Pra galera que tá começando, você acha que ainda tem espaço Pra, pra coisa nova, pra canais novos? Cara, eu acho muito, muito, muito Cara, você tem barriga tanquinho? Nunca Então tem mais espaço pra canal de, de fitness, né? Pode Sim. ter vários, porque tem, tem muita gente que está precisando disso. Cara, tem espaço para todo mundo, todo mundo. Cada um tem um jeito de falar. Você vai descobrir o teu jeito de falar, o teu jeito de transmitir uma notícia, uma informação, um entretenimento, porque YouTube basicamente é isso, né? Informação e entretenimento. Então, cara, eu tenho certeza, e eu tô vendo isso agora, eu vejo quanta gente surge nova e tá conseguindo ir, se dar bem no YouTube. Eu, eu, se a gente analisar o YouTube por períodos, é muito interessante, porque... Volta no tempo agora, galera. Lá para 2010. 2010... Fazia sucesso quem apostava em qualidade, alta qualidade, baixa frequência e nenhum conteúdo estratégico. Então, o que, que acontece? Você via vídeos lá, porra, mirabolante, né? Com o cara entrando em banheiro de, de Nutella, coisa que você nunca em viu. 2010. Mas 2010, 2012, né? naquela, naquela época ali, mais ou menos. Você vê que até hoje, grandes youtubers ficaram desde lá. Sim. Desde, são, são conhecidos por isso, por aqueles vídeos que eram muito originais. Aí lá pra... 2016, 17, 18, mudou, o algoritmo mudou. Não era mais. Vi não, ganhava dinheiro no YouTube, fazia sucesso no YouTube quem apostava em menor qualidade, maior frequência e ainda nenhum conteúdo estratégico. Então a pessoa bastava chegar lá e postar vídeo pra caramba. Então você, a tinha, então você tinha lá, por canais de Minecraft, por exemplo, que, porra, cara, postavam 4, 5 vídeos por 5 dia, tava ganhando dinheiro dia. pra caramba. Ganha dinheiro pra caramba. E, e tipo, não eram um, Não tô dizendo que não tem qualidade esse tipo de canal. Mas ele não se preocupava com isso. Ele bastava gravar um gameplay. E muita gente pegou isso, entendeu isso e fez dinheiro. Agora o algoritmo mudou de novo. Como que tá? Eu acho que agora você tá pra menos qualidade, a frequência continua a mesma, mas agora sim você tem conteúdo estratégico. Eu acho que retenção manda. Não, sempre mandou, né? Agora, porque as redes sociais querem isso. Então... Retenção faz parte do conteúdo estratégico, a pessoa tem que entender o YouTube. O YouTube está querendo pessoas que entendam a plataforma. Entendendo a plataforma, o YouTube sabe que você sabe se comunicar com as pessoas.